Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai aprender como que a gente consegue fazer o agrupamento Toshê utilizando aqui o R. Nessa aula nós vamos utilizar como exemplo esse conjunto de dados aqui, que é o mesmo conjunto de dados que a gente utilizou aqui nas últimas aulas. Vocês conseguirão encontrar esse arquivo aqui para download na descrição desse vídeo, ok? É, então iniciando, né, vocês fazem o download aqui desse arquivo, né? vou vir aqui dentro do RStudio, Dentro do estudo, como sempre, a gente vai criar aqui um novo script, ok? Depois de criar o um novo script, para me apagar a memória do R, né, nós vamos utilizar o comando setwd, ou melhor, remove list igual a ls, abre Fecha parênteses, o ctrl enter a gente conseguiu apagar a memória do R. Próximo passo, 7WD, né, vou indicar qual que é essa pasta aqui onde nós colamos o arquivo. Né? Então vocês, vai aí na pasta onde você salvou esse arquivo dados, ok? Copia ele, cola aqui entre aspas e vou inverter as barras de direção. Então vou selecionar a barra virada para a esquerda, vou vir na lupinha, vou virar ela aqui para a direita, substituir todas, ok? Beleza! Então agora a gente consegue indicar do R qual é a nossa pasta, né, onde tem a nossa medida de dissimilaridade. Vou carregar ele com a função read.table, estou criando aqui o um objeto que eu te chamei de desão. abre aspas e vou apertar o tab. Ao fazer isso, a gente vai conseguir aqui achar meu arquivo dados.txt. Vou apertar o um CtrlEnter, Enter nós temos aqui a nossa medida de dissimilaridade de desse nosso exemplo. É, o que, é que nós vamos fazer? Vamos ativar o pacote Multi, é, a gente já ensinou como que a gente instala esse pacote aqui em aulas anteriores, tudo bem? Depois de ativar ele, basta a gente utilizar uma função chamada toxi Vou colocar aqui meu objeto chamado D e aqui eu posso colocar método igual a original. Fazendo isso, a gente vai ter né, o nosso agrupamento aqui, considerando né, o método original. Então, a gente tem aquela mesma coisa que a gente controlar. Nosso grupo 1 formado pelos tratamentos 1, 2 e 5, o nosso grupo 2 pelo 3 e o 6 e o terceiro grupo pelo tratamento 4. Se por um acaso né, nós quisermos vir aqui e achar a distância entre o nosso... ou melhor, se a gente quiser achar, né? É... O nosso agrupamento Toshi, pelo método sequencial, é só escrever aqui, ó, sequencial, em inglês, vou dar um CTRL ENTER, botou um N, né? deixa eu acrescentar aqui. CTRL ENTER, aí vai aparecer aqui né, o nosso agrupamento considerando o algoritmo sequencial, que, né, por coincidência, do mesmo resultado aqui do nosso algoritmo original. É, aqui para baixo, a gente tem mais algumas informações, como distância intra-cluster, distância intercluster correlação com a fenética, né? Tem aqui uma figurinha também de distância intra e intercluster mas a gente fala sobre isso numa outra aula, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.